Oi pessoal Vamos começar a nossa live Oi pessoal Se vai vir alguém, né? Não sei se eu não vou ficar sozinha aqui hoje Opa! Oi, meus amores, vão entrando aí, vão entrando. Eu tava com medo de ficar sozinha hoje aqui. Estamos lá no, tele, no, no Face da Animania também, tá? Sejam todos bem-vindos. Não tem como tirar o áudio? Hã? Ah? Não? deixando mundo então então olha a Cláudia aí gente pelo no Face do anima do animania bem-vindo para todos vocês bem feito bem bem -vindo, Débora bem-vindo então gente hoje nós estamos com a nossa live shop ó não saiam daqui gente só que vocês vão voltar as camas assim ó todo o nosso estoque por apenas 40 reais, gente. Olha só, tá muito barato. 40 reais. Então, a gente não vende a ah, como vocês sabem. A gente não vende produto físico, mas como tava muito cheia a nossa loja, tá o nosso ateliê, tá muito cheio. Então, nós não tinha como tá fazendo mais. A gente quer produzir agora. Para 2023, a gente está com muitas ideias, muitos projetos aí, muitas coisas novas, né? Muitas peças, muitos cursos ainda para desenvolver. A gente já está com projetos maravilhosos aí. E não tem aonde pôr, não tem lugar. Aqui não é tão pequeno, mas também não é tão grande, né? Que cabe muita coisa. Então, algumas coisas eu até separei e mandei para a Suzana do Pet Shop, né? Para ela vender lá. Mas, mesmo assim, ficou acumulado aqui, né? Meio do ano eu mandei um tanto para ela lá, mas ficou acumulado. Então, por isso, surgiu essa ideia da gente estar tá fazendo a nossa live shop. Mesmo que a gente não vende peças físicas, surgiu a ideia da gente estar tá fazendo a nossa live shop, né? Como que funciona a live shop? Como vai funcionar? Eu vou mostrar para vocês todas as nossas peças aqui. Vou mostrar todas elas, uma a uma, né? Tem hoje, tem amanhã. Então, são mais de 200 peças. Eu vou estar tá mostrando para vocês. Tem peças impecáveis, maravilhosas, como a nossa cama. A gente vai ter bustinho também, tá? Ó, vou botar, tá... tem o bustinho também. Então, tem peças maravilhosas, mas por causa do, do armazenamento, tem algumas peças, são pouquíssimas, eu acho, algumas peças que tem algumas manchinhas por causa de, do, do guardado por causa de ficar guardado e mais coisas que vocês podem ah, lavar resolver mas aqui eu já vou mostrar as peças tudo para vocês até as que tem as manchinhas o qual defeito que tem né para vocês já ver se vocês vão querer mesmo vocês já comprarem ah, sabendo de tudo né assim que a gente terminar a nossa live um pouco antes da gente terminar a nossa live, eu vou pedir pro Azaf tá abrindo o carrinho lá no site, né? Que as peças já estão todas lá no site. Se tiver alguma peça aqui que eu mostrei e não tiver lá no site, vocês só me avisam, tá? E assim que ele abrir ali o nosso carrinho do site, você já pode comprar. Enquanto isso, vocês podem ir na bio aqui do Instagram. Ou vocês do Face, tem um link aí que o Asaf vai pôr. Aí vocês clicam ali para entrar no grupo da Live Shop. Aí vocês vão direto pro grupo do WhatsApp. Lá no WhatsApp, a, a, pô, mais para frente, ali mais pro final da live, eu vou pedir pro WhatsApp colocar o link para vocês entrar, né? Aí vocês já escolher as peças que vocês querem lá direto lá no, no... No nosso site, lá vocês conseguem ó, também ver quanto vocês vão pagar no frete. Assim, se vocês quiserem comprar mais peças, né? Aí vocês fazem, um, ó, pegam tudo numa vez só. Porque se eu vou mostrar aqui, daí vocês vão comprar uma peça, uma peça, outra peça. Tendo, sabendo que vocês vão, podem comprar tudo numa vez só e até parcelar mais de uma peça. Voltou? O Instagram tava baixo né por causa da, da internet mas voltou voltou aí no Instagram gente estão me vendo deu uma conectando voltou então então gente eu vou começar então voltou quero que vocês me falem aí como é que tá o som como é que tá a imagem se tá legal coloca aí pra gente Tá bom? O som tá bom, imagem? Então a gente tem várias peças aqui, tá? Boa noite. Ah, que bom. Então, tá bom, tá bom, tá tudo bom? Então tá. Gente, vão entrando lá no grupo, tá? Não sai da live, tá? Não sai da live. Ah, como eu expliquei nos posts aí, quem chegar primeiro a hora que eu vou liberar o link lá no grupo. Eu já fiz assim pra não ser justo com ninguém, tá? A hora que eu liberar o link lá no grupo, quem for primeiro nas peças, né? Tem as peças coringas lá, vai comprar, tá? Então, quando eu liberar, vai ser pra todo mundo, para quem chegar primeiro, comprar, tá bom? Então, oi, Joane, do México. Prazer, seja bem-vinda. Gente, como é de costume nas minhas lives, eu vou fazer uma breve oração... Né, pedir licença para vocês fazer uma breve oração né para Deus tá conduzindo aqui a nossa live tá eu sei que não vai vir muitas pessoas para a nossa live porque não deu tempo de eu anunciar não deu tempo de eu fazer anúncios né eu trabalhei em três quatro dias anunciando aí a remotamente não pude fazer o anúncio pago tive que fazer o anúncio orgânico eu sei que poucas pessoas vão estar aqui conosco hoje, né? Espero que amanhã tenha mais e assim vai. Mas a o, o as peças vão ficar lá no site, tá? Para vocês vai ficar lá no site e também gostaria de falar para vocês que a o que a gente vender aqui na nossa live, o que a gente vender dessas peças que a gente ah, comprou o que a gente fez aqui né, os, a, O nosso estoque O que a gente vender nessa live E na live de amanhã 10% do que a gente vender Vai para a causa animal ah, Eu quero fazer dessa live Uma, uma tradição Nossa, uma tradição Da animania e da TDC Pet tá? A partir de hoje esse, Isso vai virar uma tradição Todo ano, em dezembro, a gente vai juntar tudo que a gente fez na, na, no decorrer do ano. A gente vai escolher uma, um, uma fundação, né, um, algum lugar da causa animal. E a gente vai estar tá revertendo um valor pra, para a causa animal. Então, a causa animal que a gente vai ajudar né, de, desse ano é a, a Fernanda do Abrico Chau Chau. Eu acredito que ela esteja aí na live. Então a gente vai estar tá ajudando eles esse ano. E assim a gente vai fazer todo ano, tá? Então uh, o link estilo pet da do grupo da, da live shop tá aí na bio, tá? Aqui no Instagram a gente não consegue colocar link. Então eu coloquei o link na bio, na bio do Instagram, tá? Eu coloquei o link. Eu não consigo a uh, mandar. Para o Instagram, o link Então, está aí na nossa bio ah, O pessoal da, da Animania O pessoal que está na página do Facebook da Animania O link, o WhatsApp está colocando aí Para vocês entrar, tá bom? Então, vamos ah, fazer uma breve oração né? Peço licença para vocês Vamos fazer uma breve oração aí Para Deus conduzir a nossa live Senhor Jesus, mais uma vez estou aqui, Senhor te agradecendo, Pai, por mais uma oportunidade, Senhor. Te agradeço, Senhor, pela vida de cada uma pessoa que aqui entrou, Senhor. Te agradeço pela vida de cada uma das pessoas que vão participar dessa live, que ainda não chegaram, que vão chegar. Te agradeço, meu Pai, e te peço direção, Senhor. Direciona essa live, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Conduz, Senhor, coloca palavras na minha boca, Senhor, me conduz. Faz, usa de mim como um Espírito Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Então é isso gente Vamos começar a nossa live Então vamos dar início a nossa live aí Então eu vou... Já contei para vocês por que, que eu comecei Por que, que eu tive a ideia de fazer essa live shop né E vai virar tradição Então agora eu quero mostrar para vocês as nossas peças Tá? A gente vai ter quatro gostinhos. Esses quatro gostinhos vão estar lá na nossa live, tá? Ó. Tem essas manchinhas aqui, gente, ó. Eu não sei se o pessoal do Face dá pra ver, que é do tecido, tá? É do tecido, ó. Tá? É em algum só, tá? Então, elas esse gostinho vai estar tá lá na nossa lá no nossa página de venda, tá? Então, são quatro bustinhos, tá? É... 40 reais cada um. Então, vale muito a pena, tá? Ele é bem... É maravilhoso, né? Para mostrar as peças. É maravilhoso. Também, gente, a gente vai ter a nossas... A nossa... Essa caminha aqui, que é aquela caminha que ela vira... Que ela vira colchonete. Você já conhece que era do nosso... é do nosso curso lá, né? Nosso... Quarto pacote, ó, tá? Então as camas, todas as camas que eu mostrar aqui pra vocês, é 40 reais, tá? Todas as camas, independente de modelo, independente de tamanho. Essa aqui é 40 reais também. Olha só. Então, é uma cama maravilhosa pro carro, né? Tá maravilhosa, acabamento impecável gente não paga nenhum material, né? Mas, também queria falar pra vocês que o, o... O frete, também, o frete, vocês já sabem que sai por conta de vocês, né? Mas lá no site vocês conseguem calcular o frete de tudo, tá? Então, tudo de cama que eu mostrei é 40 reais, tá? Então, eu vou mostrar as camas primeiro. Temos essa nossa caminha aqui, né? Também é conhecida de vocês, Tá? Que ela se desmonta toda, né? Ó Tá? Mas essa cama bolsa aqui Cama transporte Ela é um tamanho PP, né? Essa Por Tem manchinhas Pequenas, né? Por por, por deixar Aqui armazenada, né? Aí tem pó Tá? Ah, também 40 reais Tá, gente? eu já mostrei opa temos a nossa cama colchonete tá ó também é quarenta reais tudo de cama é 40 reais né? temos a nossa cama pantufa lá no site tá tudo descrito tá gente o tamanho das peças tá Se ela é P, se ela é PP, se ela é 1, se ela é 2 Se ela... Ó, as cores, se tem cores diferenciadas Quais cores que tem Então tá tudo lá descrito, de tá? Tem essa aqui Tem a nossa cama Sapo Também Vai aceitar boleto sim, Tá? Vai aceitar boleto sim, é lá no site Aí vocês vão comprar com boleto, com pix, com, com cartão Você tá, tá reconectando de novo Então, eu não sei, da estilo pet, se você ah, conseguiu pegar minha resposta, tá? Vai aceitar boleto, tá? É tudo lá no site Lá no site você pode fazer com cartão, com boleto, com ó, no pix, né? Por isso eu já coloquei tudo lá no site para ficar mais fácil para vocês, tá bom? site da Animania, Rosemary. Eu vou... A, a Entra ali no nosso grupo, tá? Nosso grupo da live tá ali na bio o link, tá? O pessoal do Instagram, o link tá na bio, tá? Na bio. Aí vocês vão ali, entrem lá, tá? Grupo Live Shop. Entrem lá no grupo que assim, um pouco antes de terminar a live, eu vou pedir para colocar o link lá para ser justa com todo mundo para dar tempo de todo mundo tá clicando e entrando junto, tá? Agora eu tô mostrando as peças pra vocês saber o que tem, tá bom? Então, vamos... Tem gente entrando aí, gente? Depois eu mostro... Eu vou mostrar aqui as últimas peças de cama, da parte de camas pra vocês, tá? Então, tem o nosso saquinho também, tá? O nosso saquinho de dormir, né? Cama, saquinho, tá? Então, a parte de camas São essas aqui, tá? Ah, que a gente tem aqui disponível Eu acho que você vai lá, Zafi, pede pra sair da internet ah, O Instagram tá meio ruim hoje, né? Ela tá reconectando Mas a gente já vai pedir pro pessoal sair da internet Aqui vai ficar melhor, tá, gente? Aí, então, eu vou mostrar de novo as camas Que tem gente aí que entrou agora, né? Quem que entrou agora aí? Ou não precisa? Olha, a Fernanda tá aí. Imagina, Fernanda, é um prazer. É um prazer, né? Então, como eu expliquei no início da live, a gente vai estar tá revertendo um valor, uma porcentagem, né, do valor para o abrigo Chau Chau. Para o abrigo Chau Chau, que a administradora está aqui, que é a Fernanda Cerqueira, está aqui. É um prazer ter vocês aqui. Precisa, então eu vou mostrar de novo, tá? Tem o nosso saquinho dormir Todas as camas que eu tô mostrando é 40 reais, tá? Essa live é de peças físicas, tá? Deixa eu tomar uma água Essa live é de peças físicas, não é molde É peças físicas, tá? É tudo que a gente tem, fez no decorrer do ano então, 40 reais são as camas e 30 reais as peças de roupas, tá? Então, ó, tem o saquinho de dormir, a cama saquinho, a cama sapo, tá? A cama pantufa. Tem a nossa cama, que é essa aqui, que agora eu esqueci o nome, a cama a colchonete. Tem a nossa bolsa, tá? A nossa bolsa de transporte, né? Ó, ela vira colchonete, ela abre toda e vira, fechando toda, ela vira bolsa de transporte. Essa aqui, ela tá com alguns, algumas manchinhas de pó pelo armazenamento, tá? Quase que não dá pra notar, mas coisas que lavando já... Sai tudo, tá? Ah, temos a nossa cama Acampamento, né? Que ela vira colchonete também Né? Ó. Agora fica Ó Vira colchonete E temos essa belezura aqui que é a na minha opinião tá dada né essa maravilhosa cama olha ela é grande para o carro tá então as camas e os bustinhos R$ reais tá também temos os bustinhos também temos os nossos bustinhos, tá? Que também tá 40 reais. São quatro bustinhos, tá? Tem dois que tem o zíper, dois tem zíper e dois é sem zíper, tá? Só que lá no site não tá o que é com zíper ou o que é sem zíper, tá? Mas lá no site vai comprar pela sorte os bustinhos, tá? Não separei de zíper com o tá? E então as camas são essas, tá? Nós temos São essas Azafi, ah, eu preciso que tu pegue as camas Daqui que eu já mostrei pra eles. Deixa eu... não posso Faz favor, Vou começar a mostrar as roupas Agora, tá Então as camas é 40 reais Tá ah, E os nossos As nossas roupas É 30 reais Ah, tem ainda uma... No site por 20 reais Tá bom então, agora eu vou mostrar as roupas. Ó, o bichinho, coloca aí. Isso. Agora vamos para as roupas. Vamos começar aqui. Ó, temos o nosso vestido capa do Natal, Tá? Gente, o que for comprado hoje e amanhã, segunda-feira, já é postado, tá? Segunda-feira eu já posto no correio. Ó, nosso vestido capa, tá? Tamanho 3, tá? Os tamanhos estão tudo descrito lá, tá? Roupa, 30 reais, tá? Todas as roupas é 30 reais. Tem esse vestido aqui, ó É o nosso oh, Vestido, o nome desse vestido aqui é Tendência Chique nesse Chique, se eu não me engano Olha só Então o que eu não consegui mostrar hoje Vocês vão lá no site, vocês vão vão olhar lá, vocês vão ver que tá tudo lá, todas as peças que tem lá, amanhã eu volto mostrar também, mas o, o que não vendeu, né, eu vou mostrar, ó é o mesmo esse aqui é um tamanho 3 e esse aqui é um tamanho 4, tá? é o mesmo modelo, é esse chique tá? esse aqui é o tamanho 4, esse aqui é o tamanho 3 tá bom? Pra amarrar meu cabelo, me deu calor. Gente, tá quente aí, gente? Aqui tá muito calor. Temos duas peças do, da nossa fantasia Pato Donald, duas peças só, tá? Nossos vestidos que eu mostrei pra vocês têm uma peça de cada, tá? Logo. Se tem alguma manchinha, alguma coisa, eu já mostro pra vocês aqui, tá? Mas essas que eu tô mostrando, elas estão perfeitas, tá? Essas não tem mancha nenhuma. Então, tem duas peças do pato donut. Esse conjunto, tem é nesse chique aqui, Tá? No tamanho 3, preto, e tem no tamanho vermelho, 4, tá? É duas peças essas, que é a capinha e o colarinho, né? Tem, tem no vermelho e no preto, tá? Também temos os nossos salvavidas, né? salva-vidas no vermelho e tem no um amarelo também, amarelo com azul, tá? Tamanho três Os tamanhos, como eu disse, tá tudo lá especificado, tá? Tudo lá no site. A hora que vocês entrarem lá, são mais de 200 peças. Mais de 150 modelos, tá? Então, vocês vão ver, tem bastante coisa, Tá? Também tá muito barato, né, gente? 30 reais um colete desse aqui, né? Tá muito bom. Rosemary, ainda não está lá no site. Ah, você não conseguiu entrar na live, Rosemary? Ó, tem... A fantasia da Juliette, tá? Vai o chapéuzinho junto. Vai essa manguinha. Tem uma peça, duas peças da fantasia Juliette, tá? Tamanho 3. Duas peças tamanho 3 da fantasia Juliette, tá? quando der 9 horas, me avisa. Aí tá aqui o colete. Salva-vidas. Amarelo. E daí tem essa peça aqui. A gente tem no azul e no vermelho, tamanho 3, tá? Nossa fogueira de Natal mágico, né? Tá? A manda o link no direct da Rosemary. O Não, o link da, do grupo, o link do grupo, do site, ainda não, que daí vai pra todo mundo. O site é mais que o finalzinho, que daí todo mundo já, já vê. Esse aqui é o mesmo Natal chique, só que esse aqui é de menino, tá? Ó, tem no azul e no vermelho, tá? Um forminho para não embolar os pelos, né? Tem o azul e no vermelho, tá? Tamanho 3. Natal chique em tamanho 3, tá? Ó, tem o azul também, que tá lindo. Também temos o nosso peitoral, nem vou tirar daqui, porque você já conhece o nosso peitoral. Vou tirar, vou mostrar bem. Peitoral Zária, tá? Tem dois Olha só Peitoral Zária Tem dois desse aqui, tá? No tamanho 3 Ok? Tem o nosso peitoral Doce Infância A gente tem no azul E no rosa, tá? Tamanho 3, azul e rosa Tá? Gente, eu vou mostrar agora Uma das peças Que deu problema aqui No armazenamento, né? No, no guardar É a nossa bombacha Infelizmente a nossa bombacha Não, não tá muito legal O Instagram tá caindo Aqui, gente, tá tudo bem aí? Estão conseguindo ver? Estão conseguindo visualizar bem as peças? Então, o chapéu tá ok da nossa bombacha. O chapéu tá ok, tá? O nosso conjunto traje gaúcho, né? Lencinho tá ok. O nosso colete tá ok. Porém, a bombacha em si, a bombacha, a calça tá maravilhosa. Mas a camisa, ela amarelou, no cuidado, gente, ó. Tá vendo? Ela amarelou, ela ficou amarelada por ficar no cabide guardado ali, infelizmente. Então, a, você que quiser adquirir a bombacha, você pode adquirir ela, é uma ótima peça. Só que tá com esse amarelado, tá? Então, já está avisado, né? Já... Tá avisado aí na live. que a bombacha, ela tá com a camisa amarelada. Porque a preta, tá? A preta tá com esse, com esse problema, tá? A bombacha, o conjunto preto, tá? Eu vou achar o conjunto vermelho, gordou aqui. E ver se tá com o mesmo... Chapéu, ok. Lenço, ok. Colete. OK. A nossa camisa da da desse conjunto bordô, tá? Tá perfeita, tá bom? Tá perfeito. OK? Então, a bombacha preta, ela tá com a camisa amarelada, tá? A bombacha bordô, tá perfeita. OK? Então, Deixa eu já colocar aqui para não perder nenhuma peça, né? Porque esses conjuntos, quando é conjuntinho, é, é perigoso perder uma peça e daí a hora da gente. Por mais que a gente confira na hora da gente colocar, pra mandar, então abordou, tá ok, tá, gente? Vamos aos vestidos de prenda. Vamos aos vestidos de prenda. Que abre que tá então vamos ver. O vestido tá ok. O roxinho, olha só: o vestido de prenda tamanho 3. Tá a bombacha também é tamanho 3. Tá, as duas bombachas, a maioria das peças que a gente vê aqui. É no tamanho 3, tá? A camisa do roxinho também tá OK, ó. Tá bom? Então, a o traje de prenda, ele o roxinho tá tudo OK, como primeiro, o bordô. vestido de prenda, bordô. Olha só que lindo esse vestido. Todo bordado, ó. Tá ok, tá? Vestido ok. Vamos ver a camisa. É, a camisa do bordô, ela também tem manchinhas. estão vendo? Pouca coisa, mas tem, tá? Então, vocês que adquirir esse aqui, vocês já estão cientes, né? Que esse aqui tem algumas manchinhas. Pelo. A sainha Nyla. A sainha jeans, gente. Nem vou tirar do pacote. Porque essa aqui também tá é conhecida. Ó. Tem duas, tá? Tamanho 3. Tá? Tem duas. Ok? Nosso vestido está. Stephanie. Baixa um pouco. Tem dois desse aqui, tá? Um rosa, ó, esse rosa aqui e esse azul. Tá? É Lara Stephanie o nome desse vestido, tá? Tem duas peças. Vão comentando aí, gente Vocês estão gostando 30 reais a peça, tá, gente? 30 reais a peça De roupinha Temos também essa Infelizmente o Brasil perdeu, né? Mas temos esse conjuntinho aqui, ó Boné e camisa Tamanho 1, tá? Tá? E temos também, gente, ó. Vocês estão vendo que tem peças aqui maravilhosas, né? Então, não percam, tá? Não fiquem. Olha só. Olha esse colete aqui, gente. Esse conjuntinho aqui. Olha só. Esse aqui a gente tem dois, tá? Tem dois desse conjuntinho aqui, tem o tamanho 7 ou 6, não lembro, mas lá no site tem o tamanho certinho lá e tem o tamanho 3, tá? Então tem dois desse conjuntinho aqui, pro grandão e pro médio, tá? Então, 30 reais esse conjunto aqui tá muito barato. Todas as peças estão muito baratas, né? Tem o nosso vestido moleca, né? O nosso vestido moleca. Compartilhe, gente. Compartilha essa live aí, gente. Compartilha aí, comenta, compartilha. Marca as amigas aí, tá? Queiram comprar roupinha pros bebês. Marca as amigas aí, porque essa é uma oportunidade única, tá? Então, marque aí, compartilha aí, ó, pro pessoal que quer comprar roupinha, que vem pra cá, vamos comprar roupinha porque vamos começar uma tradição aí de live shop no final do ano. Então, vestido moleca tem dois tamanho três, tá? Dois tamanho três e também tá vai estar lá no site. Todas as roupinhas que eu tô mostrando é R$ reais. Inclusive essas peças mais elaboradas e todas as as camas é R$ reais, independente do tamanho do modelo. Tá? De roupa ou cama Sempre esse valor Tudo que eu mostrar que fizer parte de roupa e de cama É esse valor, tá? E quando for preço diferente Como o nosso tapete do sapinho Eu vou estar falando pra vocês, tá? Se for preço diferente É sempre abaixo do que eu falei aqui Então temos esse vestido aqui Que é sucesso, né? O nosso vestido Star Fashion Que também tem duas peças lá, Tá? Duas peças do vestido Starfash, tá? No tamanho 3, tá, gente? Duas peças com tamanho 3 Tira esse coloca no Ó, Star Fashion tem aquele daquela cor e tem esse que é um pouco mais claro com bordados maiores, tá? Então tem esse aqui, que não tem bordadinho. Mais, opa, ó, é. ser é mais dourado. E tem esse prato aqui, ó, tá? Tá lá no site. Temos também o nosso colete estar fecho tá? Os dois também, tá? Combinando com os dois vestidos, tá? Um prata, um dourado, tamanho 3 Tá bom? Deixa eu mostrar aqui no aqui. Temos o nosso peitoral menina charmosa. Esse é só o peitoral. Tá lá lançado só o peitoral, tá? Tá lá. E também temos o peitoral menina charmosa que vai a calcinha junto, tá? Também 30 reais tanto um quanto o outro. Então vai da primeira que chegar a comprar o que tem calcinha, tá? Tá, tá? tá separado, peitoral e outro peitoral com calcinha lá no site, tá bom? O nosso peitoral comfort também, né? E essa aqui é aquela capa do Drácula, do... nossa capa do Drácula, né? Que é peitoral, ó, peitoral e a capa embutida, tá? Temos duas peças no tamanho 3, tá? Temos os dois vestidos. Temos os nosso, esse vestido aqui, ó. Os dois vestidos, ó. Dois vestidos desse aqui, tá? O nosso vestido princesa festa, né? Tamanho 3, tá? Os dois vestidos. Dois que a gente tem é tamanho três. temos, vamos mostrar um pouco de inverno, né? Temos o nosso pijama com capuz. Dois desse aqui tamanho 3. Então, Leti, a boa, tem um link na bio onde você vai entrar no grupo, que daqui um pouquinho a gente vai postar o link lá do site aonde tá essas peças da da Live Shop, tá? Essas peças da promoção Então daqui um pouquinho Entra lá no grupo, fica lá Que daqui um pouquinho Eu já vou postar o link Pra vocês entrarem lá No nosso na, nosso, na nossa, Página de venda E as primeiras que, que comprar Primeiro que chegar lá e comprar Aí é, leva a peça, tá? Por ser peça aqui do ateliê Peças, né? Tem umas que são peças únicas então, tem que fazer assim pra ninguém ficar... Ah, pra ser justo com todo mundo, né? Postar pra ser justo com todo mundo, tá bom? Então, temos esse nosso pijama, tá? Como vocês viram, todas as peças que eu mostrei aqui, o que tem, se tem defeito, eu já falo pra vocês, tá? Essas e daí tem esse vestido maravilhoso aqui, né? Tem duas peças desse vestido maravilhoso. Olha que vestido é esse, gente. Olha só. Tá? Então, tem duas peças desse vestido aqui. Tem esse no rosa, né? E tem no preto com vermelho, tá? No tamanho 3, tá? A maioria das peças que estão aqui, ou é no tamanho 3, ou 7, ou 6. Né? E algumas no tamanho 1. Então... Eu vou falando, lá no site está tudo descrito, os tamanhos, as cores, está tudo descrito. E daí, qualquer dúvida, por que que eu vou colocar o link mais para o final? Porque se vocês tiverem alguma dúvida, eu já tenho acabado a live e eu já consigo dar atenção para vocês lá no grupo, tá bom? Ah, então, essa caixa aqui a gente já terminou. Já mostramos tudo que tinha nessa caixa aqui. Agora eu vou mostrar outra caixa para vocês. Vou mostrar outra caixa de roupa para vocês. Coloquei em caixa porque não tem espaço para mim colocar tudo no cabide e não ia caber tudo, né? Então a maioria ela já estava embalada. Então eu não vi necessidade de estar desmanchando elas da embalagem, tá? Tem uma chau-chau, A chau-chau vai servir, eu acho, que o tamanho 7, né? Então, a Marli tá aí na live. Marli, qual o tamanho chau veste? A Fernanda também pode falar aí pra gente qual o tamanho chau veste mais ou menos. Acredito que se o 7 sirva, temos <coughs> algumas peças. No 7, como eu mostrei ali, aquela aquele nosso colete, né? Aquele nosso colete de couro ali. Aquele colete, ele era tamanho 7, tá? Ah, temos esse, essa peça aqui, tá? Que é inverno, né? Porque ela é forrada, ela é toda. É inverno, tá? O nosso colete clássico. Tamanho, o tamanho 3, tá? Gente. Tem o nosso.. Essa peça aqui, eu até vou deixar ela aqui de lado. Depois eu mostro pra vocês. Vou mostrar as peças maiores, quando eu mostro as pequenas, tá? Ó, a nossa jaqueta jeans, tamanho 3, tá? Ó. Ela é forradinha. Olha só bem quentinha, tem bordado, ó. É. Então, é uma uma oportunidade de você estar comprando essas peças que vocês não vão achar em lugar nenhum por esse preço. Eu tô fazendo esse preço, a gente não vende peças físicas, até porque a gente não quer abrir concorrência com as nossas alunas, porém a gente ah, não tem onde guardar tudo que a gente produz no ano, né? Então, a gente também quer ajudar os nossos, a, a nossa causa animal ali, os nossos bebezinhos né, de quatro patas que, que precisam da nossa ajuda. Então, rolou essa ideia da gente estar tá fazendo aí, essa live shop aí, fazendo com preço risório para vocês, as peças prontas aqui. Para o que a gente arrecadar, né? A gente está passando uma porcentagem para a causa animal, tá bom? Esse aqui é o nosso conjunto ah, de... Ai, ai, ai, que eu esqueço os nomes depois da Covid. Ah, Vão me ajudando aí, gente. Ó. Eu esqueço. Depois da Covid, Bom, coisas que... É. Não, não é cowboy. Esse aqui é... Ai, ai, ai, ai, aqueles... Cuspeavam ah, lá. Esportes. Esgot... Escoteiro, escoteiro, isso, Lu. Isso, depois da Covid eu esqueci o nome. Isso aí, Lu, muito obrigado. Escoteiro, gente, olha só. Então, tá perfeito também essa peça, tá? Temos uma peça dessa aqui, tá? Disponível. Tamanho 3, tá? Aquele colete azul claro com babado. Qual é o nome do colete azul claro? Colete azul claro com babado. dá lá que ele disse que lá. Colete azul claro com babado. É vestido ou camisa? Colete. Colete azul claro com babado. Por que um colete azul claro com babado? Esse aqui, ou eu... esse, esse aqui Se for esse aqui a... É o colete classic, tá? Colete classic Tá bom? Qual o valor das peças? R$30,00 o valor das peças E das peças de roupinhas 30 reais e de caminhas Eu já mostrei as caminhas aqui mas depois, antes do final da live, se vocês quiserem, eu mostro de novo. E as caminhas 40 reais, tá? 30 reais as peças de roupa e as caminhas 40 reais, tá bom? Então vamos continuar aqui. Estamos no inverno, né? É clássico. Ó, o nosso vestido dupla face de inverno, gente. Tamanho 3, tá? Eu saber se tem cama para cachorro grande. As camas... A cama maior que eu tenho aqui, ela é uma Do tamanho 3, tá? Que é a azul. Ah, tem o um colchonete ali, né? Que pode ser usado para cachorro grande. Colchonete. Dá o colchonete que eu vou mostrar. atrás Traz essa aí que eu também já mostro. Aí, e a colchonete é também. Ó, temos o colchonete Tá? E dá um, um cachorro grande Dependendo do tamanho Já não dá Puxar o, o, o chão não dá assim. O baroque dá É tipo... Não, um chau chá não dá Então essa aqui é uma das maiores que eu tenho e, a, e essa aqui do carro, né? E essa aqui Essa é um tamanho 3, tá? Eu não tem as medidas dela aqui Tira as medidas Espera aí que eu já vejo as medidas dela aqui pra você Por 34, tá? 52 por 34, tá? Então, essa aqui, tá? Vamos continuar aqui nas roupinhas. Essa é a nossa capa impermeável, né? A gente tem duas dessas. mostrando inverno agora, tá gente? Ó. Forradinho. É impermeável, você aqui dá para ir para chuva, tá? Tem lugar para pôr as pernas aqui, ó, o elástico para pôr as pernas. Tem duas dessa, tá? Tamanho 3 e tamanho 4. Tamanho 2 e tamanho 3, aliás. Mas lá no site tá tudo descrito quais tamanhos são, tá? Eu posso errar aqui, oi. O tecido é a do colchão. A do colchão? Acho que Essa É a Margarete. A Margarete está perguntando? Então, Margarete, o tecido aqui é aquele tecido de sofá, tá? Lembra que eu, a Marga, Margarete Vidal? Então, Margarete, tu, tu comprou o nosso curso, né? nosso curso de camas, tu lembra que eu falo que é o tecido tá aquele tecido de sofá e o enchimento é a nossa a fibra a nossa prumante, tá essa peça aqui é, aquelas, é aquela peça que eu uso para fazer que eu fiz lá no nosso no nosso curso tá bom esse aqui é o nosso colete comportamental, tá esse colete aqui é pra que esse cachorro é tamanho 3, tá colete comportamental, tá bom um bolsinho aqui tá bom um bolsinho cargo, né e a nossa toalha também tá é também fiz uma live dessa toalha com essas pantufas não sei se vocês lembram então a gente tem a rosa tá a rosinha bordadinho tá a rosa e a azul tá Ai, Nossa, não mostrou nem a metade, gente Temos o nosso vestido Nosso vestido Daminha Tá? Ó Temos uma peça dessa, tá? Nosso vestido de noiva Noiva festas, temos duas peças, uma no branco e uma no salmão. Gente, eu tô apurando aqui, mostrando rápido, porque eu não mostrei nem a metade da metade. E já tá quase dando a hora, nossa, tá? Então, vocês vão saber, vão ver bem lá no. Temos esse vestido aqui, né? Tem aguinalda aqui. E a menina também dessa peça, tá? Vou pegar lá. E... Temos essa peça aqui, menina e menina, do Caipira, né? Caipira Amor Amor, Esse vestido maravilhoso aqui. Temos o nosso vestido Melissa. né pira, eu acho que é. também é lindo tamanho 3 tá gente tudo que eu tô mostrando aqui é tamanho 3 tá temos a coleção parmalate inteira também tá lá que vocês já conhecem elefantinho né? Toda a coleção Parmalat a 30 tá lá, né? Cada peça 30 reais Então gente Vamos Vou mostrar Essas linhas aqui ó o inverno tem muita coisa mesmo Que a gente fez a coleção do inverno Então vocês lembram que a gente fez Bastante coisa na coleção do inverno né Então tem muita coisa Lá do inverno Eu tenho certeza que vocês vão amar, tem bastante, tem coisas que tem mais de uma peça, essa, essa blusinha aqui tem duas peças, tá? Então, gente, não vai dar tempo de eu mostrar tudo, tudo, tudo para vocês. Gente, temos os os pelinhos também, né? Tá lá também. Então, gente, não vai dar tempo de eu mostrar tudo hoje. É até as até 9 horas. Já é nove horas, então... Infelizmente, não vou ficar devendo pra vocês. Amanhã eu mostro mais um pouco. Se não der tempo de mostrar tudo... Amanhã eu mostro o que, o que, que não vendeu, né? Amanhã eu vou separar pelo que não vendeu e mostrar pra vocês o que não vendeu, o que já tá vendido na live, na, o que já foi vendido hoje, aí a gente não mostra, né? Ah, não sei, acho que todo mundo que tá aí já viu as camas que tem. Ah, já viu todo, todas as camas que tem, não há necessidade de eu mostrar de novo, né? Ah, quero agradecer, né? Todos vocês que estiveram aqui comigo, muito obrigada, Deus abençoe cada um de vocês. A... Ah, também quero falar para vocês que a gente tá com a promoção da Black Friday lá do nosso, da, dos nossos cursos. Falta algum curso nosso aí, aí é molde, tá? É modelagem. Falta algum curso nosso aí, aproveita, é até hoje, até meia-noite, tá? A nossa promoção Black Friday. Então, vão lá e aproveitem. Também quero falar da nossa promoção Black Friday estendida lá do Arimania, que é para os moldes, tá? Os moldes de Natal. E os moldes de uh, e as artes de sublimação Natal, 40% de desconto E sublimação, 30% de desconto Então, vale muito a pena, tá? Uh, também temos as nossa sétima edição Que a gente acabou de lançar Que tá maravilhoso Muitas das peças que eu mostrei pra vocês hoje É da sétima edição Como vocês viram, são peças maravilhosas então se você ainda não adquiriu, ainda dá tempo de você adquirir, tá bom? Então o, a, a, a Zaf coloca o link lá do site pro pessoal e abre o carrinho de venda. Abre o, o zoinho, que nem eu digo ali. Sabe abrir? Ele, ele tá colocando o link lá no grupo, lá no grupo da, da Live Shopping. Todo mundo que tá aqui, acho que entrou lá no nosso grupo da Live Shopping ele vai colocar o link lá, vai abrir o carrinho de venda e boas compras pra vocês. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigada por estarem aqui comigo até agora. Muito obrigado. Não deu tempo de eu mostrar tudo. Como eu disse pra vocês, são mais de 200 peças. Não, não ia dar tempo de eu falar uma por uma. As peças mais importantes eu, eu mostrei as que algumas. Ah, também quero falar dos nossos tecidos que estão lá pra venda também lá no site, tá? Temos tecidos sublimados lá também, tá? Ah, gostaria de, de terminar a nossa live agradecendo aos nossos ADMs, o Azaf, meus, os meus familiares né, Que tem paciência comigo toda a vida aí Também quero agradecer cada uma de vocês que estava aqui, muito obrigada, Deus abençoe Quero terminar com uma breve oração, como sempre E pedir licença para vocês, vamos orar e agradecer a Deus, tá? Senhor Jesus, muito obrigado Senhor, por ter conduzido essa live, Senhor muito obrigada, Pai. Tu és maravilhoso, tu és misericordioso. Eu não tenho palavras para agradecer a tua bondade, o teu carinho para comigo. Muito obrigada, meu Deus. Eu te peço, Senhor, abençoe essas pessoas, Senhor, que estiveram na nossa live. Abençoa essas pessoas, Senhor, que compareceram, as que não puderam comparecer por qualquer motivo. Abençoe, meu Pai. Senhor, abençoe todo mundo em nome de Jesus. Já eu te agradeço. Obrigada, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Obrigada, gente. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigada por mais um dia estar aqui comigo. Não esquece que amanhã, no mesmo horário, 20 horas, eu estarei aqui com vocês mostrando o que não vendeu hoje. Eu vou mostrar pra vocês amanhã, tá bom? O que estiver liberado pra amanhã, eu já mostro pra vocês, tá bom? Beijos. Obrigada, obrigada, obrigada mesmo. Obrigada, Lu. Obrigada, Débora. Obrigada a todo mundo que esteve aqui. Obrigada, Mali. Obrigada, Fernanda, a, da Xau Xau, né, da, o Abrigo Chau Chau. Quero falar para vocês que eu estarei a, disponibilizando 10% do que vender na nossa live para o Abrigo Chau Chau. Tá? Então, eu estarei disponibilizando para eles lá, para ajudar eles agora para o Natal. Preciso tanto de ajuda. E você que puder ajudar o nosso, esse abrigo, peço que vocês ajudem também. Tá bom? Beijos, beijos, beijos. Fique com Deus. Tchau, tchau. Eu amo muito vocês. Tchau.